Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui fala Josimar Luiz Seja bem-vindo ao canal Coisas que eu te conto Então já vai deixando o like de vocês aí, porque o like de vocês ajuda muito o canal a ser divulgado Ative o sininho para receber os próximos vídeos E se você é novo aqui no canal, não perca tempo, se inscreva Então pessoal, trago para você hoje os vídeos mais bizarros da internet É isso mesmo que vocês ouviram, os vídeos mais bizarros da internet Então depois da vinheta, bora com o vídeo Pensa num vídeo que com certeza traumatizou muitas crianças. Isso, pensa aí agora. É isso aí mesmo que vocês pensaram. A falta de recursos, uma câmera e uma fantasia, antigamente, poderia provocar pesadelos nas crianças. Ou até mesmo em adultos. Dá uma olhada nesse vídeo a seguir. Mano, o vídeo já começa com esse gato aí com a cara de psicopata. A fantasia dele já diz tudo. Que não é pra criança, mas sim pra um filme de terror. Tá, já começa ali o, o Mickey batendo palma. Não sei se aquele é um Mickey ou uma espécie de criatura. Agora ele cai. Parece que a música tá afetando a mente dele. que isso? que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não, não acredito nisso. O que é isso? Tá, beleza. Agora o Mickey caiu. Não sei. Era pra ele estar tá feliz, né? Mas parece que ele tá. Parece que a música tava tá afetando a mente dele. Agora ele tá dando uma espécie de convulsão. Tá batendo um palmo e ele tá. Dando um ataque, sei lá. com uma cara de maléfico. Cara, isso era pra ser pra uma criança, né? Mas... Sei lá, o Mickey tá ali dando uma espécie de trauma mental ali. Que tá, parece, criando uma criatura que tá pra nascer dele. Assustador. O próximo vídeo é mais bizarro do que o primeiro. Eu tentei caçar tradução para esse vídeo e não encontrei. Tentei colocar em vários idiomas que a gente conhece. Também não encontrei. Provavelmente esse vídeo veio lá da área 51. Porque logo no início, quando a gente vê o protagonista começando a dançar por causa de que esse vídeo é como se fosse um remake de Michael Jackson, ele já tá lá tipo que se comunicando com umas criaturas. Dá uma olhada nesse vídeo aí, depois vocês falam a respeito. <risos> O que estão aparecendo aqui no meu computador? Eu não, não acredito nisso. O QUE É ISSO? Gojimax! Gojimax! Não mereço isso. <risos> Tá, beleza, pessoal. Tira suas próprias conclusões desse vídeo. É, esse vídeo aqui já é meio estranho, né? Aqui esse vídeo aqui essa mulher tá ensinando como fazer uma massagem adequada em uma gambá. Que troça é esse que essa mulher tá fazendo? Que isso, cara, que essa mulher está fazendo? Não sei se ela está disfarçando ou ela está fazendo aqueles troços ali para poder tirar o fedor do gambá do nariz dela ali. Então, stretch out o trapezius. Pode ajudar a usar a sua força como leverage. Vê o que estou fazendo? Push and fan, push and fan. One, two, three. para sair dali. Five, six and the all important seven. And lastly, we're going to sweep out the aura. E caramba, pronto. Agora a mulher piorou mesmo, hein? Agora Falta de remédio isso. O sangue de Jesus tem poder! Suponho que ninguém vai adquirir problemas mentais vendo esse vídeo. Mas sei lá, por quanto tempo você vai ficar sem tomar um sorvete? <risos> cara, vídeo muito bizarro, cara. Isso daí era pra ser... É, na verdade, é uma propaganda né, de um sorvete, né? Mas sei lá, cara. Quem vai querer adquirir um sorvete, cara? Com um cara, sei lá, psicopata. Com olhar aterrorizante. Que isso, cara? Que troço doido. Isso era pra ser um comercial, né? Mas tá mais pro um filme de terror. <risos> Ai, Mas valeu, pessoal. aí Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Ative o sininho pra receber os próximos vídeos. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e até.